Cada vez mais, nós temos a compreensão de que uma política de comunicações é uma política que integra todo o povo brasileiro, é uma política indispensável para que nós possamos aproximar tanto a nível da esfera do Plano Nacional de Banda Larga, que a presidenta também colocou como uma das prioridades absolutas dessa nossa missão que temos a cumprir, como também de nós podermos aproximar todos os nossos brasileiros, não apenas através da Banda Larga, mas através dessa empresa, que é a mais capilarizada do Brasil, com mais de 12 mil agências, com mais de 120 mil trabalhadores, que certamente levam a todos os brasileiros e brasileiras essa, essa, próxima, essa aproximação maior. O estilo do, do meu colega de bancada durante alguns anos, deputado Giovanni Queiroz, agora na presidência dos Correios, será extremamente aberto ao diálogo. Nós queremos, não, nós queremos cada vez mais fortalecer essa gestão participativa e que cada vez mais possam ter certeza. Nós passamos, mas com certeza quem fazem os correios são vocês, trabalhadores e trabalhadoras, que têm um vínculo efetivo